Salve, rapaziada! Bem-vindo a mais um sábado na Brasa! E hoje nós vamos fazer uma costela defumada embulhada no butcher paper. Bora lá! E para fazer essa costela, eu vou pegar a própria receita que o butcher paper, a dica de, de assado que a própria, a própria butcher paper Deu no, no site deles ali, no Instagram deles. Então, peguei uma costela aqui, quatro ripas. Vou tirar essa membrana aqui em cima agora. que ela não é muito boa para defumação, né? Então, para nós conseguir chegar aí ao barco perfeito tem que remover ela. Vou salgar apenas com sal e pimenta preta, tá? Eu peguei esse sal aqui do Loguapo. Só que ele é um sal de parrídia com pimenta preta. Só que como ele é pensado para a parrilla, ele está meio é fraco de pimenta preta, então eu vou adicionar um pouquinho mais de, de pimenta, porque durante a defumação aí, a, a pimenta ela acaba baixando um pouco a ardência dela, então dá para nós caprichar um pouquinho mais. Bora trabalhar nessa peça aqui, arrancada da membrana, depois vamos botar no pitch a 120 graus, Vou deixar em torno aí de 5 horas defumando. Depois a gente embrulha no butcher paper novamente. Retorna para o pitch. E deixa aí até chegar a 96 graus internos. Estimado aí mais 5 horas de, de assado. Bora fazer isso aí então. E aqui agora eu vou fazer a limpeza dela. Vou pegar uma faca que já está afiada. E vamos remover. Tudo essa... Essa peça aqui, ela já foi tirada do matambre, então uh, não vou ter esse trabalho. Mas se ela tiver o matambre, ela tem que ser removida, porque matambre é outro, outro tipo de carne. Né? Bom, finalizei a limpeza da costela. Uma olhada aqui aqui vamos cortar isso aqui para depois facilitar a saída do osso vamos cortar essa membrana aqui e aí agora vamos meter vamos salgar com sal e pimenta preta pessoal, finalizamos aqui, nós fizemos toda uma limpeza da costela, tiramos todas essas membranas, esses nervinhos que tem por cima dela, tiramos uma tambre, a tambre dela está aqui, ó. então a gente separou isso aqui porque é outra peça, né? agora vamos largar no pit 5 horas, depois a gente embrulha no butcher paper e vamos ver o resultado aí. E agora é só esperar. A família falou que ia chegar aqui às 3 horas para me acompanhar e tal. Olha, tô sozinho, não tem ninguém aqui comigo. Vamos ver aí pelas 4 e meia, 5 horas, deve aparecer alguém. Ou não. Vamos ver. E, e é isso aí, rapaziada. Passou 5 horas da defumação. O sol já nasceu, o sino já bateu. E a galera agora tá todo mundo aqui, né? Aquele povo que era para chegar às 4 da manhã não veio e agora eles chegaram. Agora estão aí, atrapalhando aí na filmagem, mas vamos seguir aqui, vamos tirar nossa costela, costelinha aqui ó, já defumou, o osso aqui já começou a encolher, e agora nós vamos embrulhar ela no butcher paper e deixar ela por mais em torno de 4, 5 horas, na verdade nós vamos botar o termômetro até chegar a 96 graus da temperatura interna da carne, aí ela está pronta para a gente fazer a degustação, beleza? Essa aí é a vida do churrasqueiro, ó. Falei, quase amanhã não tinha ninguém. Olha como que tá agora. Olha, ó. ó. Essa aqui falou que ia chegar às 4, né? É, às 3, ela As falou. Às 3? Não chegou. falei o quê? Eu vim às 6, eu vim às é, 6. Era pra chegar às 5, né? Eu vim às 6. Aí, ó. ó tá todo mundo aí agora. Comida. Né? E é assim, não pega pra capar, ninguém tá aí. Mas na foto, depois tá todo mundo lá atrás ah, da costela. É isso aí, rapaziada. Apitou aqui, ó. O apito aí, chegamos a 96 graus no ponto interno da carne. E agora nós vamos tirar a carne, vamos tirar a nossa costela, deixar descansando aqui por um tempinho até que toda a suculência da carne ela retorne. E aí vão servir e vão ver se a gente chegou ao barco perfeito. Bora lá? Tiramos a costela chama aqui em torno de 20 minutos ela aqui descansando. E agora vamos abrir aqui o butcher paper para ver se a gente conseguiu o que a gente querer. Essa tá boa. Hum. Vamos ver aqui que se solta o aqui. Solta Ó ah. É isso aí Vou pegar um pedacinho aqui Anelzinho de defumação Estou bem suculenta. E agora é só degustar. É isso aí. Esse foi nosso Nossa costela defumada. Nos vemos semana que vem. No sábado na brasa. Tamo junto.